E aí galera, hoje estamos aqui a mais um vídeo no canal do Studio, galera. Galera, hoje eu vou vos ensinar como economizar o seu dinheiro, galera. O primeiro passo, passo a passo, passo simples, galera. Compre à vista, deixe para parcelar no cartão de crédito, apenas quando realmente o produto for imprescindível, imprescindível na hora. Mas você não tem dinheiro suficiente pegando em indiano vivo ou no cartão de débito você evita juros e desembolsa só o que tem disponível no momento galera leve comida de casa onde você leva de casa não porque você vai comprar isso porque tá tá tá não leve comida de casa sempre que você precisar comer fora de casa de preparar a própria refeição no fim do mês É só fazer as contas e, e vocês verão também tamanho da economia, galera Faça uma lista de compras Antes de ir ao supermercado ou padaria Anote tudo que, re, que é realmente necessário Assim diminui as comprinhas extras e garante que caiba no seu orçamento, galera Então, economizar é muito fácil, muito fácil sim Galera, não compre com fome, estudos comprovam que ir ao mercado com fome, pode levar você a, a, a consumir além do necessário ou ainda a comprar produtos mais calóricos e menos nutritivos do que o ideal, cuidado com promoções por mais atrativas, que pareçam aquelas placas de liquidação de 50%, por sempre. nem sempre o produto se torna mais, de facto mais barato, é mesmo assim se o, seu troco, se o seu foco é aprender como guardiano, o melhor é estabelecer um valor limite para esse tipo de gasto e dar disciplina, galera. <risos> galera, negocie preços. Muita gente tem vergonha de pedir desconto em loja ou renegociar dívidas, mas é uma estratégia boa para pagar menos e quitar apenas que, o que cabe no seu, seu bolso, galera. De que, de que fale sobre dinheiro é importante dividir com família e amigos com a situação financeira vai bem também quando passa por alguma dificuldade não precisa não precisa ter medo sem não precisa ter medo de ser julgado de ser julgado esse assunto precisa ser demistificado até porque você pode uh, contar com dicas e de ajuda dessas pessoas galera então foi aqui a dica se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação e foi